Olá, bem-vindo ao espaço Maker del Grupo Escolar do Pinheiro. Esse é o espaço onde funciona o projeto TIC em 3D, com programação, robótica, modelado 3D, impressão 3D, realidade virtual e muita criatividade digital. Espero que lo disfruten! Thank you.